Mano, tipo assim, eu acredito no perdão, tá ligado? Não é à toa que eu fui corna 20 vezes Porém, tipo, quando a pessoa assim, é... Quando dá pra ver a sinceridade da pessoa que ela se arrepende de ter feito o bagulho Aí dá pra perdoar Mas aí fica o questionamento Ele se arrependeu de ter feito aquilo Ou ele se arrependeu só porque descobriram que ele fez aquilo Hoje eu sei quem eu sou e a minha história será um grande testemunho.